Não falo mal de todo mundo, não, só falo mal de quem eu não gosto. Agora, se eu não gosto de todo mundo, já não é problema meu, é do mundo, tá?